quando chega o dia do mestre Guia, eu vejo ele, sei lá como for. Eu vejo, e quem disse que o mestre Guia é rei, cataranquinho, cheio de. Eu, eu digo que ele é mentiroso. Que o mestre Guia é um príncipe lindo, lindo, sabe como é lindo? E rei, príncipe e rei da fartura. Oi. <música> Aí vem, se dança, a primeira roda, que é para entregar a noiva aos pais e à mãe ou um avô. Segundo, vem para entregar, a outra roda vem para entregar as duas madrinhas, ao pai ou uma mãe ou à irmã. Aí terceiro, aí encerra esse trabalho, o rapaz faz o a encerração, aí realizou a festa. Aí todo mundo vai para suas casas e finalizou. Aí vamos esperar outra.